Pauleco e Sandreca entraram na corda É um, é dois, é três, é mão no chão É um, é dois, é três, mão na cabeça É um, é dois, é três, uma careta É um, é dois, é três, cara de macaco É um, é dois, é três, um gritinho É um, é dois, é três, uma galinha Leque, e Sandreca entraram na roda. É um, é dois, é três, três. é mão no chão, é um, é dois, é, dois, é três. três, mão na cabeça, é um, é dois, é três, uma careta, é um, é dois, é três, carne macaco, é um, é dois, é três, um gritinho, é um. Um gritinho, é um. É, é fez uma carinha.